no canal, hoje a gente tá aqui com o vídeo como pegar o Shadow Front eu sei que muito vão ter dificuldade para pegar, então vou demonstrar e você vai vir, primeira coisa você vai vir lá na paz Servers para pegar o Shadow Fest. tem que ser, eu acho que duas horas ou dez horas da manhã eu não sei, mas o vento falou tem que ser alguma hora aí mas a gente não pode demorar porque eu acho que dez horas a gente vai, já vai aparecer a gente, e se a gente demorar muito, a gente né, ah, gente, não vai pegar ele. Você também não vai pegar Gente, eu peguei todos os personagens Então vou te mostrar cada passo como você pegar todos Sei que alguns vão ter Eu gosto de arredir que eu Mas alguns que não tem, então não tem que, né? Então vamos lá, ó Tá aqui, ó Homem Parts -se Service Vocês vão aqui Aqui, vão esperar Eu acho que 10 horas da manhã então, Umas Umas 10 o ou 3 ou 2 horas da manhã. e é só lá no... o irmão Pedro falou que eu acho que são 2 horas da manhã que do Fred, do, o Shadow Fred aparece. E gente, já tem todos. Eu vi o tutorial aqui também. Pra... Eu quero que te mostrar agora pra vocês como você pegar, tá? Então vamos lá. Vou clicar aqui. Esperar 10 ou 2 horas da manhã. Eu acho que eu vou cortar essa parte, gente. Enquanto não chega, gente, vai se inscrevendo no canal e deixa o um bastante de like, já tá com 179 inscritos, mundo 200 aqui. tá rolando 3 tá aí. Você pode vai lá e clica, clica. Eu não vou ganhar o evento, porque eu já ganhei. Gente. Então, gente, vai ser assim, uma bagunça aqui. like E se inscreve no canal. E esse foi o primeiro animal que a gente foi adicionado. E aqui a ah, gente vai o Já eu já, eu já E se for adicionado mais um, eu, eu vou tentar ouvir tudo para pegar e te ajudar a se pegar. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, deixe bastante like se inscreve no canal. E bora 200 inscritos Precisa de inscritos, tá gente? Pra não me então a gente espera que vocês gostado do vídeo. Se inscreva no canal para mais vídeos desse Então gente, tchau! Falou! Fui! E também esqueci o que esqueci de falar o que ele faz. Primeiro jump scare. Eu não achei muito bom o jump scare, mas tudo bem. Nós é o show de Shadow Freddy. Agora tem dois chaves mas deixa o dar. E aí ele desativa, tem duas vezes tem duas animações de ativar, ele tem um Befla, que é bem estranho, o chapéu fica voando. Tem a música dele. Tô escutando nada. Música. Então, gente, gente se inscreve pro canal, Tchau.